Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a história da Dra. Harlan Quinzel, a supervilã Arlequina. A Arlequina surgiu pela primeira vez no episódio Um Favor para o Coringa, da série animada do Batman. Mas sua origem só foi contada seis anos depois, no episódio Louco por Amor. Arlen Quinzel era uma psiquiatra que foi trabalhar no asilo Arkham, que é o lugar onde os vilões mais insanos do Batman ficam detidos. Lá, Arlen pretendia conhecer a mente dos criminosos, para assim entender o porquê de seu pai ter sido tão violento quando ela era mais jovem. Ela rapidamente se sentiu fascinada pelo Coringa, e decidiu tentar entender o real motivo dele ser tão insano. Depois de muito insistir e estudar todos os truques do vilão, Harley finalmente conseguiu uma sessão com ele. Durante a sessão, o Coringa revelou para Harley que ele teve uma experiência parecida com a dela quando mais novo, pois o pai dele o batia constantemente. Ela então simpatiza com o vilão e se apaixona por ele, entendendo que ele era na verdade uma vítima da sociedade, que sempre era atormentado pelo Batman. Dessa forma, Harley ajuda o Coringa a fugir do asilo Arkham e se torna sua parceira de crimes, adotando o codinome de Arlequina. Ao lado do Coringa, Arlequina causou grandes problemas tanto para o Batman como para a Liga da Justiça. Por exemplo, na saga Injustiça, Deuses Entre Nós, Arlequina ajuda o Coringa a detonar uma bomba nuclear em Metrópolis, que mata cerca de 11 milhões de pessoas. Durante os anos 52, a Arlequina é convidada para fazer parte de uma nova formação da Força-Tarefa-X, que é uma equipe de vilões comandada pelo governo, que é mais conhecida como o Esquadrão Suicida. Ela aceita e, em troca, ela consegue uma diminuição de sua pena. A Arlequina está presente no filme Esquadrão Suicida, de 2016, sendo interpretada pela atriz Margaret Robey. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição! Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal!